Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer o nosso último bichinho da coleção Parmalat, a nossa última roupinha da coleção Parmalat Esse aqui gente, o macaquinho, nós vamos estar tá fazendo hoje aqui no canal, essa peça linda aqui, vamos estar fazendo o nosso macaquinho Esse é o nosso último vídeo da coleção Parmalat, gente, é um bichinho mais lindo que o outro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 pessoal, chegamos ao último vídeo da nossa coleção Parmalat, os nossos bichinhos da Parmalat, né? Então, são 10 bichinhos, né? Você vai comprar o nosso... Ah, você vai adquirir a nossa modelagem, a base é a mesma, o que muda são os capuz, e aí você vai fazendo os bichinhos. São 10 bichinhos, mas você pode criar imensidão de bichinhos, né? Pode fazer mais bichinhos aí. São 10 bichinhos, 10 capuzes diferentes. Então, uma modelagem com 10 bichinhos. Para você fazer 10 bichinhos. Olha só que maravilha! E tudo facinho, tudo fácil feito mesmo, pensado, foi uma coleção trabalhosa para fazer, porque eu quis trazer algo fácil, que todos vocês conseguem fazer, mesmo você que não tem uma bordadeira, mesmo você que não tem um, uma máquina de sublimação, né uma prensa ou a, a impressora preparada para sublimação, eu quis trazer algo prático e bonito, tá bom? Então, tenho certeza que essa coleção vai ser sucesso, você que tá aí, estamos no verão, né? Estamos no verão, tá calor, mas você já pode ir se preparando com essa coleção, já fazendo, fazendo a tua coleção de inverno, né? para quando chegar no inverno, você tá preparada e vender muito, porque eu tenho certeza que essa coleção aqui... É sucesso. Você vai fazer e vai vender todos. Tenho certeza é o um momento de você já começar a produzir para o inverno. E o pessoal que vai vendo você fazendo, você vai anunciando no Instagram. Tenho certeza que você também vai vender mesmo no verão. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Hoje a gente termina a nossa coleção. Né? São 10 capuz, 10 bichinhos. Então, hoje é o macaco, tá? O nosso último, tá bom? Então, bora lá. A base, como eu já expliquei pra vocês, é a mesma, né? Que é a base, é a mesma. O que muda são os capuz, né? Os cortes, muda os desenhos, as orelhas, muda... O que muda são os capuz, mas a base sempre é a mesma. Que é o forro do capuz, aqui eu tô usando o freio de tá. Todos os tecidos, todos os materiais, ribana, todos os materiais desta coleção... Foram enviados pela Felipe Malhas Tecidos. Então, você quer fazer essa coleção? Você corre lá pro site, compra a modelagem, tá? Tá com preço maravilhoso, tá? De lançamento. Então, é por tempo limitado. Compra a modelagem e chama a Jô da Felipe Malhas aí pra comprar os tecidos, das cores. Tudo certinho, tá bom? Então, aqui eu tô usando o Fraser, tá? Então... Marrom, porque é o nosso macaco, tá? Mas você vai mudando as cores conforme é o seu bichinho, tá bom? Você pode usar também soft, plush, pode usar outros tecidos, tá? Dá preferência tecidos com elasticidade, porque essa coleção, ela não tem botão. Isso não quer dizer que você não possa colocar botão, você pode... Cortar a frente ali no meio, né? Deixar um pouco maiorzinho ali pro transparece do botão e por botãozinho, tá bom? Então, aqui capuz, o forro do capuz duas vezes, tá? Ribana duas vezes dobrado. Manga duas vezes. Frente uma vez dobrado. E costa uma vez dobrado. Então, essas aqui, esses moldes aqui são os nossos moldes básicos. Sempre vai estar, sempre vai junto, é o nosso molde base que é sempre o mesmo, tá? O nosso capuz, né, de bichinho aqui, então, a boquinha, o um narizinho e os olhinhos, eu usei tudo feltro, tudo feltro pra ficar mais fácil pra você que não tem bordadeira, não tem sublimação fazer, tá? Se você tem bordadeira, se você tem os a, a, preparos da sublimação, bora fazer aí na bordadeira, na sublimação, vai ficar maravilhoso, tá? Mas aqui eu trouxe tudo para você que não tem nenhuma e nem outra e quer fazer os bichinhos. Sempre fica, nossa, eu queria tanto fazer aqueles bichinhos e eu não consigo. Então, eu trouxe essa coleção tudo fazendo assim, né? Tudo com feltro, com linha de feltro, tudo... Para você ver como dá para você fazer também peças maravilhosas, lindas, sem ter a bordadeira ou os aparelhos de sublimação, tá bom? Então, aqui o rostinho você vai cortar duas vezes, tá? Você vai... Aqui tá bem escrito, tá? Dobrado aqui e cortado aqui, tá? Fraser. O rostinho sempre pega mais clarinho, tá? Um, um, um tom mais claro, tá? Ah... Orelhinha pequena quatro vezes, orelhinha grande marrom, daí, quatro vezes. Essa parte do capuz aqui duas vezes e essa outra duas vezes. Então, esses são os moldes que a gente vai usar, tá bom? Bora lá, vamos começar fazendo a nossa peça. Vamos começar com as nossas orelhinhas. Eu sempre gosto de começar com as orelhinhas, né? Bora lá, então. Pegamos a pequena... E vamos passar uma costura ali. Vamos pegar as grandes e também juntar. Mas antes de juntar, a gente vai colocar as nossas orelhinhas pequenas aqui, tá? coisa com a outra. Colocar um pouquinho de manta, tá? E passar uma costura de segurança. Mesma coisa com a outra. Orelhas prontas. Reserva. Vamos pegar o nosso rostinho. Aqui, vamos fechar, tá? Essa pence aqui ficou. mesma coisa com a outra Ficou assim. Agora vamos juntar aqui, tá? Uma com a outra, deixando só aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Cuidem para fazer os contornos, gente. Assim, vamos colocar manta. Ficou assim. Agora, vamos pegar essa parte aqui do capuz, tá? Essa parte aqui. Tá me dizendo aonde vai as orelhas. Onde? As orelhas pregadas, nós vamos passar a costura aqui, tá? Juntando aqui. Do nosso capuz, tá? Agora nós vamos vir com a nossa carinha aqui, ó, bem no meio, tá? Vamos vir pregando ela aqui, tá? Vai pegar o nosso capuz aqui, tá? O nosso fogo ali. já vamos colar o nosso olhinhos. E a nossa boquinha. E nos olhinhos, você pode dar um, um arremate pra ficar fundo, tá? Pra dar um charme a mais na peça. Aqui, um remate aqui. Agora vamos colar a nossa olhinha aqui com a nossa pegamento. Nosso narizinho aqui, onde a gente fez aquela pence, ficou assim ó. Então, aqui é o nosso narizinho. Tá, é só colar aqui, ok. E a nossa boquinha Agora, aqui, outra parte do capuz passar a costura até aqui. Pegar essa parte do capuz aqui, coloca a orelha pra dentro, costura com costura, tá? Vou colocar um alfinete, e aqui a gente vai vir costurando até aqui, ok? Isso aqui pra fazer o contorno certinho, tá? Agora, vamos pegar o nosso forro do capuz. Passar a costura por tudo até aqui, tá? pegar aqui essa parte que a gente deixou é a parte que a gente vai colocar aqui costura costura alfinete e vamos pegar toda a peça aqui um capuz no outro ok bora lá eu gosto sempre de começar por essa parte aqui, tá? Essas partes que eu gosto de estar tá começando por essa parte aqui. Que é a mais difícil. o segmento no, do outro lado. Vamos pegar dois centímetros do, da nossa ribana. O lado que não estica, que o lado que não estica a gente vai pegar aqui. mesma coisa do outro lado, tá? Só procura fazer do lado certo, tá? Vamos pegar aqui. Sim. OK? Aqui a gente vai despontar, tá? Desde aqui da ribana, no Agora, passar a costura de segurança aqui embaixo. Desde a ribana aqui, deixa a ribana sem costurar, que a gente vai precisar dela para pregar na nossa peça, ok? capuz de macaco tá pronto, olha só, assim. Agora vamos lá para o overlock para gente tá acabando a nossa peça, tá bom? Vem comigo, vamos para lá para o overlock. Vamos lá, bora lá! Então, nosso capuz, acabamos de fazer nosso capuz de macaco lá, bora fazer a nossa peça aqui na over. Bora lá então, vamos pegar. O nosso As nossas costas E você que não tem overlock Tá pensando Meu Deus, como é que eu vou fazer? Ela ensinou a fazer os bichinhos Tudo Pra quem não tem a ah, Como fazer Bordado Mas como que eu vou fazer Se eu não tenho overlock? queridos, Vocês podem fazer na reta, tá? Podem fazer na reta tranquilamente, tá bom? Então, pegamos as nossas costas aqui. Vamos pegar as nossas mangas. As nossas mangas têm frente e costa. Preste atenção nisso, tá? Frente e costa. Não troque isso, senão tua peça vai dar toda errada. Preste atenção nisso. Aqui a gente pegou as costas. Então, a gente vai a parte da manga, que é das costas, tá? A costa sempre é um pouco maior, sempre é mais comprido do que a frente, pode ver, tá? Então, é fácil de você identificar qual é costa, qual é frente, ok? Costa, costa. Olha lá Pegar as nossas frentes. Nossas frentes, nossa peça aqui pronta aqui, vamos pegar a nossa ribana, dobra no meio, pegamos as nossas mangas aqui, vamos passar a ribana, não precisa puxar muito, tá gente? puxa pra trás e puxa aqui pra frente no arremate. Caso você não tenha o arremate na tua overlock, você pode tá costurando direto aqui, tá? Passando direto aqui e arrematando na tua reta, tá? Aqui, gente, ó, ribana com ribana, costura de baixo do braço, costura de gasto do braço. passar em bana até que Ana aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Levanta o calcador, coloca a peça baixo a frente virada pra mim, pego meu capuz no direito com a frente virada pra mim, coloco minha mão aqui e coloco o capuz dentro da peça. A ribana aqui você vai esticar, tá bem esticadinha, e vamos pregar aqui o nosso capuz. virar a nossa peça no direito. E a nossa peça ficou assim. Esse é o nosso décimo vídeo nossa décima peça do nosso da nossa coleção parmalat e com essa peça aqui a gente termina a nossa coleção são 10 10 vídeos 10 peças né então com essa coleção a gente termina com esse vídeo aqui a gente termina a nossa coleção foi ótimo fazer essa peça eu amei fazer essa peça com vocês essa coleção aliás eu amei fazer essa coleção com vocês são 10 capuz com a base né a base é uma só e 10 capuz então são 10 peças né então gente maravilhoso maravilhoso essa coleção então você que quer adquirir essa coleção completa, corre pro site, vai lá, adquire os moldes, são a, a, a modelagem base com 10 capuz para você tá fazendo 10 bichinhos, né? Os 10 eu ensino a fazer, tem o um vídeo. Caso você queira inventar mais, né? Você pode, com os capuzes mesmo, inventar mais bichinhos, aumentar a tua coleção aí. Mas são 10 capuz tá bom? E... Corre pro site, aproveite o desconto de lançamento Vai lá, adquira essa modelagem Porque é sucesso, gente, é sucesso Nós estamos no verão, porém Já vai te preparando, já vai fazendo roupinhas Essas roupinhas vai vender muito Tanto agora no verão, porque o pessoal já vai comprando para o inverno, né? E no inverno vai ser um estrondo Então já vai se preparando, já vai fazendo teu estoque Já vai fazendo tuas peças de inverno para quando chegar o inverno você ter um estoque legal, para bombar aí, tá bom, meus amores? E quero lembrar vocês que todos os tecidos, todos os materiais que a gente usou para fazer essa coleção completa foram todos enviados pela Felipe Malhas, então você vai para o site, compra a modelagem, corre lá para a Jo, fala com a Jo, estou deixando o contato deles aí, e adquira todos os tecidos, para você fazer a coleção completa. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Bora caprichar aí nas roupas pet. Que é sucesso. Tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fique com Deus. Tchau.